E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, novamente, novamente, eu tô aqui de máscara galera, é, eu fiz um vídeo aí falando que aqui a minha mãe tá produzindo e tal, quem quisesse adquirir, poderia entrar em contato com ela. Muitos de vocês, daqui é uma puxão de orelha, foi lá entrar no Instagram dela pra pedir o meu contato, pra falar que é meu fã, cara, não é pra você fazer isso, Contato é para atender as pessoas. Que é um contato que ela deixou até mesmo para atender as pessoas daqui, da cidade. Para de me ligar, caramba! Cara chato. E vocês foram lá perturbar ela. É, cara, vai no meu Instagram. É, cara, WhatsApp não adianta, velho. Eu não posso passar meu WhatsApp. Então. Oh, a coisa mais pessoal, né, galera? Mas para de me ligar, seu chato. Vai no meu Instagram, me segue lá, sei lá, manda uma mensagem lá, vou tentar responder vocês. Mas muitos de vocês foram lá dizer que é meu funk, não sei o que, não era pra fazer isso, cara. Era pra você ir lá, se acaso você quisesse adquirir uma máscara pra você para pra sua família. Porque esse item aqui vai ser um item essencial. Sabe que na Ásia eles usam máscaras, com um vírus, sem vírus, eles usam muito máscara. Isso aqui vai amenizar bastante é, essas doenças aí tanto coronavírus as outras pragas aí que tem aí enfim galera ó vamos eu já falei demais aqui no início desse vídeo me segue nas redes sociais compartilha o vídeo curta eu tô novamente aqui no Playstation 3 ó vendo aqui ó tá, não, não tem a borrachinha mano é difícil achar... Caralho, mano deixa eu entrar no online aqui logo antes que esse cara caraca que cara chato irmão muito bem galera, ó, já estamos aqui no GTA Online, O é, meu PS3 estava atualizar, olha o GTA Online no Playstation 3 Bom, é a segunda vez que eu entro aqui no GTA Online no Playstation 3 no ano de 2020 A primeira eu só fui para mostrar para vocês o último DLC que saiu, alguns carros que eu tinha, etc, etc Hoje o que, que a gente vai fazer? vamos ver se a galera tá jogando mano é muita gente jogando galera eu queria que você que jogasse no PlayStation 4 no Xbox 360, é, One. é é cara eu tô para comprar um Xbox 360 para entrar lá tem que ver se vai precisar pagar Plus é, Plus não como é que é Live é Live e eu vou entrar lá para ver se a galera joga eu até que eu vou ter que criar uma conta né que eu não joguei o GTA no PlayStation no Xbox 360 eu joguei no Xbox One 360 não Cara, eu tô perdido porque eu jogo no mouse e teclado. Eu nem sei que, que botão aqui. Cara, eu nem sei qual é o botão que usa aqui, mano, para para jogar. O que, que a gente vai fazer, galera? Eu queria que você que joga no PlayStation 4 parou de jogar ou tá jogando. Que a sensação é que tem mais gente jogando no PlayStation 3 ou no PlayStation 4 e assim vai lá no na no Xbox e etc. Ó, como vocês podem ver. Tem um, um pessoal aqui, ó, online. Tem um pessoal online ali, ó. Tem muita gente jogando, cara. Olha lá, ó. Aquelas em grupo, outros nem. Olha aí, ó. Level 240, 300, 700. compras contas mods ainda que ainda funciona aí no, no PlayStation 3. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou buscar um serviço aqui. Uma corrida, um mata-mata. Pra ver se tem aquelas corridas boladas, lógico que eu vou no bar porque faz muito tempo que eu não jogo no controle, então eu sequer sei. Acho que acelera aqui, né? No carro, acelera aqui, né? Vamos entrar aqui num serviço online para ver? Caraca, velho, olha os gráficos, parceiro. Os caras estão jogando aí, mano. Os caras estão jogando, não quer nem saber, velho. Serviços, ó, serviço rápido. Vamos colocar aqui, ó, corrida. Cara, eu posso até virar o lipão aí do Playstation 3, a pessoa começa a postar a corrida do Playstation 3, mas nem aqui, nem na China, que tá, que mandou os virinhos parar ainda aí. Vamos lá, eu já tô sem máscara, porque, cara, sinceramente, foda um pouco. Ainda mais se tiver com barba, se tiver com barba, tem que tirar, cara, porque ela fica roçando assim, máscara. Enfim, galera, vamos tentar. Vai ser um converseiro do caramba, eu acho, mano. Vai ser uma conversa... Eu vou, vou até deixar, se tiver né, gente conversando aí, eu vou até deixar. Ó, olha isso, cara. Isso aqui é uma corrida normal aí, ó. Achados e perdidos, corrida simples do jogo, mano. E os caras entrando. Ó, ocupado, tem uns caras chamando ali. É porque eu queria que os... É que não venha aquelas corridas boladas, né, mano. Vamos ver, vamos entrar nessa corrida aí, ó. Corrida da Rockstar, cara. E tem gente jogando, ó. O cara que tá chamando, ele é 420. Aí tem um level 23, tem um level 10. Aí tem um level 1000 lá, vai cacetada. Meu amigo! Vamos lá, vamos pegar aqui um carrinho aqui. Tem um Rosaires? Vou, vou pegar o T20, eu gosto do T20. Olha isso, cara! Jogando GTA Online, tem gente jogando, cara. Tem gente jogando, por que pareça... Galera, não sei se vocês sabem, mas fica às vezes o cara, tem uns caras aí na internet não vou citar o nome, fica essa briguinha de PlayStation contra Xbox, aí o cara faz a ah, Xbox é o melhor, PlayStation só tem lixo, aí ah, o cara do PlayStation fala que o PlayStation é melhor, que só tem lixo, e muita gente no Brasil tá tá tá se andando velho para isso. Porque tem cara que pegou um Playstation 3 agora E sem falar dos caras que é, ainda joga no Playstation 2 Só pra você ter noção O Playstation 2, o Xbox 360 Que é um console que a galera consegue destravar São os consoles mais populares no Brasil Então, tipo... É, muita gente ainda não sequer tem um Playstation 4 Vai sair o Playstation 5 aí Ô, oh, filha da mãe! Muito... Caraca, os caras não deixam virar, velho Esses carros é ruins aí, velho Muita gente Olha isso, cara Se quer ter as corridas, os caras se quer o cara Chama aquelas corridas boladas, mano Que tinha muito no Playstation 3, cara O GTA ficou bem popular Ó, já é popular Mas ficou muito forte no YouTube Com as corridas online, tá ligado Já é popular um jogo Extremamente popular não, não precisa, mas o GTA online Fortaleceu muito, cara muito, muito, muito, muito mesmo. E eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio aí do jogo. Ele tá saindo. E tá aí, ó. Os caras estão jogando, mano. Tão jogando. pensa que, ah, vou entrar aqui no, no GTA. No PlayStation 3 e não vou achar ninguém para jogar. Não sei o que. Ah, é o cara de Osiris, irmão. Tá malagado que o. Eu... Eu... Apesar que eu tô usando Não tô usando cabo aqui no Playstation 3, né Falou que tá irmão Sai, ai, ai Eita, o cara transportou Que loucura é que foi essa Pelo menos ele é cordial Ele não minha atinge Último carro que, Ah, eu vou ganhar dele Ah, não, ele lagado Lagado, lagado Que cara lagado, mano Eu ia ganhar a corrida Deixa ver Entrei no serviço rápido aqui Veio um uma corrida aleatória criada da Rockstar com gente jogando e sessão pública também, cara. Eu acho que se eu colocasse aqui o mata-mata, essas paradas, acredito eu também que acharia, acharia. Mas é só pra gente ter... Ah, eu fiquei em segundo, ó. Caralho lagadaço, mano. Ele sumiu quando eu fui ver. O cara tinha tava tá na frente, bugado, bugado, bugado, bugado. Mas aí é, eu queria que vocês comentassem aí, galera. é quem tá jogando aí o anti hack anti noob? O Playstation tem é muito hacking, mano. Mas cuidado aí, os cara rouba, tá? Perde você perde a conta, perde o cara diminui seu nível, não sei o que Aí, ó. Grupinho assim dá para jogar muito, muito muito mesmo. Inclusive eu platinei o GTA no Playstation 3, cara, tipo, tive o prazer de platinar esse jogo no Playstation 3 só não fiz no 4 porque eu transferi a minha conta e eu um troféu lá que é aquele de início é, acabou meio que bugando não pingou se pingasse eu ia platinar mas tá aí mano entrei aqui tem gente jogando vou ver se eu compro um Xbox 360 Vou ver se vai ter que pagar a live. Não sei se tem que pagar. Na época, eu acho que tinha uh, que pagar a live. E nem que eu, sei lá, pega uma de 12 dias para gravar um vídeo. Vamos ver se a galera tá jogando lá. Né? Porque é o segundo vídeo que eu faço. E é isso. Você ainda joga no PlayStation 3, comenta aqui. Quando eu fiz, deu muita repercussão. Você joga no PlayStation 4, na nova geração PC, é... comenta aqui. E. Ó, o cara não mandando um serviço ali, ó. Eu acho que é o. É o quê? Mata-mata? Vamos só entrar aqui pra ver? Eu nem lembro como é que, que faz pra eu entrar, velho. Vamos só entrar aqui pra ver se tem muita gente ali. Jogando. Só pra ver se tem bastante players. Por ah, causa é, é, é da BMX mas... Bom, cara. Só vou, não vou jogar, tá, galera? Porque o vídeo não fica longo. Mas eu queria ver se os caras estão. É, não tem tanta gente, não, ó. Ele tá, eu acho que... É porque assim, o cara tá tentando chamar. Ó, é, era o outro que tava jogando no, no, no, na outra partida. E ele tá tentando chamar a galera aí. Provavelmente o pessoal vai entrar. Certo! Será que entra? Olha lá, tá entrando caras, velho. entrando tem gente jogando. Eu acho que se achar 5, 6, pô, já, já dá aquela diversão. Galera, eu vou ficando por aqui. Cara, teve um garotinho que foi lá no meu... meu... Instagram foi no Instagram e pediu para mim dar o meu meu minha mídia física para ele cara essa mídia física é muito rara para mim dar assim é complicado eu sugiro você que tem um Playstation 3 aí lá no Rx tenta um, tá vendendo por 30 20, 30 reais conversa lá que você consegue pegar um preço bem legal é não compensa comprar em mídia digital que é caro do PlayStation 3, eu, eu, eu andei comprando aí, mas eu comprei no OLX em mídia física, porque em mídia digital não compensa, galera. É caro, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha novamente no PlayStation 3. Até a próxima.